Você acha que orar é algo que deve ser espontâneo ou exige planejamento? Você acha que é preciso aprender a orar ou isso surge naturalmente? Fica comigo até o final do vídeo que eu te respondo essas perguntas. Obrigado por ter dado play. Eu sou o Bujarque, sou pastor e professor. O vídeo que você está assistindo agora.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 orar é um ato que exige planejamento. Por que que exige planejamento? Porque oração não é um ato apenas em que você fecha os olhos. A oração, ela, ela precisa que você... Eu, eu escuto muito e é válido, porque quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, no verso 18, quem quiser já ir anotando esses textos aí, em Efésios 6, 18 Paulo diz o seguinte, que nós temos que orar e orar a todo ao fazer to, todos os tipos de oração em todo o tempo. Então é todo tipo de oração em todo o tempo. E isso é um tipo de oração. Às vezes, orar dentro do carro é um tipo de oração. Orar lavando louças é um tipo de oração. Mas a oração, como prática na nossa vida, ela, você precisa separar um tempo e lugar. Nem que seja uma vez por semana. O ideal é que você tenha uma vida diária de oração. Mas nós não estamos no tempo dos irmãos puritanos, que eles oravam enquanto eles saíam de uma cidade para outra para pregar, que iam de, de cavalo. Então você tem toda a sua agenda tomada, é, vendida para outro e você não consegue, mais. é preciso separar um tempo ou um lugar para poder fazer isso uma vez por semana, como nós falamos na semana passada, não sei se vocês se lembram, quando a gente mostrei lá, que o Spurgeon disse que uma das consequências do da da é, no nosso não envolvimento com a oração é porque nós escolhemos o local e o lugar errado. Mas é uma outra coisa, você precisa entender que o, ato de, o, o que é o ato de orar. E é aqui, é aqui que nós muitas vezes capengamos. Se você não quer perder nenhum outro vídeo aqui do canal, assine agora e não esquece de apertar o sininho e marcar e receber notificações para sempre ser notificado quando um estudo bíblico estiver disponível aqui. Então, existe uma teologia da oração que a gente precisa conhecê-la. Se não conhecemos, precisamos vir a conhecê-la. E se você ainda não sabe como ela se desenvolveu, você precisa buscar. Existe uma teologia da oração. É, a forma como, como nós conversamos com o Senhor, a forma como isso funciona, tem todo um regramento na Bíblia. Né? Você vai encontrar... Jesus dizendo, quando orar, orem assim e não orem assim, orem com esta motivação, não orem com aquela motivação, orem com e com esse tipo de palavra que você tem que falar com o Senhor. É esse tipo de palavra que o Senhor está ouvindo e que ele vai. É esse tipo de oração que Deus escuta. Entende isso? Como o Tiago acabou de falar aqui no, no seu livro, dizendo, olha, vocês, o coração de vocês é cheio de cobiça, é cheio de desejos, e esses desejos sobrepõem a vontade de Deus. Então existe uma teologia da oração, você precisa conhecer qual é essa teologia. Então tem um regramento, ela tem regras, ela tem meios, ela tem palavras, ela tem, ela tem uma função. Mas o mais importante hoje é você entender... Que existe uma teologia, então existe um conhecimento bíblico a respeito da oração, não é algo intuitivo que você começa a fazer e do nada vai começando a funcionar. Uma coisa básica da teologia da oração, que a gente já tratou inclusive num pequeno grupo aqui nosso, é que a oração que provém de um pedido de uma, de uma necessidade reconhecida previamente, quer dizer, Deus me disse o que eu preciso e eu oro, aquilo que eu preciso eu vou receber. Então a primeira oração que eu deveria dizer, fazer a Deus, Deus, eu preciso saber o que eu preciso, porque o meu coração está confuso. Eu acho que eu preciso ter sucesso na vida nesta área, mas eu preciso ouvir o que o Senhor tinha a dizer para mim sobre sucesso, sobre minha vida e sobre áreas, se eu preciso mesmo. Se Deus aparecesse um anjo aí durante o dia, porque a noite assusta, ele te dissesse assim, é, diz aí quanto você precisa em termos de dinheiro por mês para que você... Mas você não pode vender, você não pode emprestar, você não pode fazer absolutamente nada na sua vida, nada, nada, nada, nada, nada na sua vida com esse dinheiro, só e somente só, gastar com aquilo que Deus mandar você gastar. Quanto é que você precisa? Ah, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça, como é que eu vou saber quanto isso vai custar? Então são, são questões muito básicas a respeito da nossa relação com Deus, que são resolvidas a partir da teologia. E também é um ato de orar e é um ato, é um ato prático. Então, a oração não pode ser apenas uma ideia, uma concepção que você colocou no seu coração que é bom. Como, como você precisa, primeiro você precisa conhecer o conceito para saber o que, quando você pôr em prática, você está fazendo certo. Porque Tiago diz: olha, vocês não estão recebendo o que vocês estão pedindo, porque vocês estão pedindo mal. Vocês não estão pedindo o que vocês estão pedindo, não estão pedindo o jeito certo. Vocês estão dirigindo a palavra errada, pelo motivo errado, para Deus. Então ele não vai atender. E eles encontram Simão e o cara era um mago, e ele diz: olha, eu quero o poder que vocês têm. Quanto é que você vender esse poder que você tem? Ele quis, Ele fez um pedido e ele não recebeu. Ele não recebeu o famoso. Então você precisa entender que a oração é um, ato, é um ato consciente, que você precisa do conhecimento bíblico e é um ato prático. Agora, você precisa saber se o que você está fazendo está de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é. Gostou do vídeo? Assine o canal, dê um like e compartilhe agora nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ah, muito obrigado por ter dado play.